certo nós vamos fazer um vídeo aqui mostrar uma um quartzo com turmalina uma pedra muito bonita e essa pedra que nós achamos esses dias então agora nós vamos mostrar aí para os amigos enquanto que ela é bonita ela é uma pedra que ela tem 450 gramas com turmalina negra e quartzo, é uma pedra muito, muito bonita ela, ela tá com 4 kg e 250 e aí o pessoal que tiver interesse aí a descrição tá embaixo do vídeo e também para o pessoal ver o quanto que ela é bonita, é uma pedra muito boa para você fazer uma decoração é, deixar ela aí numa sala, numa estante, numa mesa de cozinha E... E também, é, os amigos aí, também ela pode ser trabalhada Ela pode ser lapidada e feita também uma... Uma pirâmide, ou pode-se também usar ela bruta Do jeito que ela tá, assim, com as turmalinas Apontando pra cima aqui, turmalina, turmalina tem várias turmalina Na parte de baixo, turmalina Tem os cortes escuros Os cortes brancos É uma pedra interessante ó. É uma pedra aí que Não é fácil até dela ir no mercado para vender ela assim bruta, desse jeito Então com esse tamanho, o peso Ela dá mais ou menos quase 20 centímetros de altura E mais de 15 de largura E mais de 10 aqui, ó ela fica muito bonita, é uma peça muito interessante Aí quem tiver interesse, a descrição está embaixo do vídeo E também Pedir os amigos aí para se inscrever no canal Fazer os comentários aí, deixar o like Para que o canal possa crescer ela aqui já de várias maneiras que o pessoal possa ver ela também vamos vamos iluminar ela o pessoal ver que também que ela tem uma certa transparência essa aqui eu estou iluminando ela lá por trás dá para ver os fiapos lá da da turmalina lá dentro uma parte aqui ó que é onde o corte é fumê, que eu já tenho uma parte branca. Ela é uma pedra muito bonita, ó. Muito bonita mesmo. Aqui eu tô iluminando com a lanterna por trás dela. Então ela tá muito bonita, ela hoje nós vamos fazer um vídeo mais curto e lembrar o pessoal aí também que eu tiver o um interesse por ela está à disposição você tirou a lanterna ela já fica toda escura você não miou ela clareia então você tirou a lanterna ela já está escura o pessoal aí que tiver interesse nas varionicas também a descrição também tá embaixo do vídeo e também lembrar os amigos aí que agradecer os inscritos já estamos com aí com mais de 3 mil inscritos um pessoal bom um pessoal legal pessoal que tem interesse aí por pelos garimpo pelas coisas que a gente faz E também a... Aí nós temos a suas que essa é a número 2, né? Que é a tecnologia de ponta. e Logo amanhã nós vamos ter um outro vídeo também, sobre uma, é sobre lá do Rio também. Vamos ver o que a gente vai conseguir lá dessa vez amanhã, né? E assim a gente vai fazendo os vídeos legais aí Esse vídeo hoje vai ficar um pouco mais curto porque nada para em torno de 6 minutos, 7 Pediu o pessoal para se inscrever no canal, tem muita gente aí que viu o vídeo, gostou do vídeo Se inscreve aí no canal aí que a gente pode tem mais vídeos, uns vídeos bons aí também A gente vai mandando pessoal Acionar o sininho aí, para quando sair os vídeos, o YouTube mandar os vídeos lá para o pessoal. Que é muito importante. Então, mais hoje, mais mesmo, foi para mostrar essa pedra, que é uma, ela é, uma, é um corte muito bonito. Com turmalino. Ou até difícil, no mercado livre aí, uma pedra dessa. Então, é, ela é muito bonita. Dá uma decoração muito bonita. E o pessoal coleciona aí também. Quem tiver interesse, a descrição tá aí embaixo do vídeo. Tem interesse por ela? Ela tá com 4,250 kg E ela pode ser trabalhada, e pode ser também colocada em peça assim, em cima do nome, porque é uma coisa, pode fazer uma base bonita para ela. Então é Fica aí à disposição aí para os amigos. E outras coisas que a gente tem também aí, se o pessoal tiver interesse também. Temos aí moeda, temos cédula, tem várias coisas. Lembrar os amigos aí para não esquecer de se inscrever no canal. Para que a gente possa aumentar aí os inscritos. E uma boa tarde, Maurício Moco.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 e quartos. Ela é uma pedra muito, muito bonita. Ó. Ela tá com 4 kg e 250. Aí o pessoal que tiver interesse aí, a descrição tá embaixo do vídeo. E também o pessoal ver o quanto que ela é bonita. É uma pedra muito boa para você fazer uma decoração.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 E o pessoal coleciona aí também. Quem tiver interesse, a descrição está embaixo do vídeo. Tem interesse por ela? Ela está com 4 kg. E ela pode ser trabalhada, e pode ser também colocada em peça, assim, em cima do móvel, qualquer uma coisa. Pode fazer uma base bonita para ela. Então é. Fica aí à disposição aí para os amigos.